Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar de três ferramentas. As três ferramentas que eu acho cruciais pra vocês estarem utilizando, que até hoje eu utilizo. Na verdade eu vou dar um bônus, vou falar da quarta ferramenta também, onde eu tô utilizando ela há um mês mais ou menos e tô achando ela incrível, galera. É, eu não vou falar dela em específico como que faz, porque eu não achei ainda como que ela faz gratuita. As outras três ferramentas que eu vou trazer para vocês é totalmente gratuita, totalmente muito fácil. Todas elas são paga também, mas tem o um jeito da gente fazer é, ela totalmente gratuita ali. As três as três ferramentas eu ensino para vocês como que vocês vão ter ela totalmente grátis. Eu já gravei os vídeos, gravei uns vídeos atrás referente a essas ferramentas, tá? Onde a gente consegue utilizar mesmo ela sendo paga a gente consegue utilizar ela totalmente de graça, tá? É, algumas delas tem que fazer enviar e-mail e fazer a solicitação ali, onde você faz o cadastro em outros e-mails. Outras você utiliza o cartão ali, mas não é cobrado. Então, assim, eu vou falar das três ferramentas cruciais e vou dar um bônus para vocês de uma quarta ferramenta que eu tô utilizando, que é excepcional, tá, galera? Então... A primeira delas é, eu vou falar para vocês e eu vou deixar passando um vídeo de todas elas aqui, tá? Do lado aqui, um videozinho breve de todas as ferramentas que eu vou estar tá falando aqui para vocês, tá? Então, a primeira delas, nada mais, nada menos, que é o Canva. Pra que, que serve o Canvas ali, tá, galera? A, o Canvas, a gente... A primeira e a segunda ferramentas estão é, interligadas uma com a outra, tá? Então, o Canva é nada mais, nada menos que um editor de fotos e vídeos, tá, galera? A gente consegue editar fotos e vídeo e, principalmente, a gente consegue até usar um pre Porém, ele tá dando alguns erros ali, onde a pessoa clica no pré ele dá uma mensagem de aviso que a gente tá redirecionando a pessoa. E isso, aos olhos do cliente, é, má, é visto como uma má, má índrome, né? Que você tá tá dando uma mensagem de erro ali que você tá saindo do site. Então a gente é, meio que não tá utilizando é, o Canva para fazer o pre-cell, tá? Então a gente utiliza ele, que nem né, eu utilizo ele 100% para fazer todos os meus criativos, tanto de imagem quanto de vídeo, tá galera? Eu sempre utilizei ele, foi uma ferramenta que eu tentei utilizar o Photoshop na minha máquina, porém minha máquina não roda muito, muito... programas muito pesado, né? Então eu tive que é, partir para um algo onde coubesse no meu bolso e não atrapalharia o desempenho da minha máquina. Foi onde eu achei o Canva, onde é, foi um excelente, uma excelente ferramenta que até hoje eu utilizo ela para tá fazendo todos os meus criativos, tanto o criativo quanto Aquelas publicação normal do feed do Instagram, o stories, tanto do, do, do Instagram quanto do Facebook. É uma ferramenta excepcional, onde até hoje eu utilizo ela para fazer todas as minhas publicação todos os meus anúncios eu utilizo ela, tá galera? Então é uma ferramenta que eu indico muito, mas muito vocês mesmo tá? Fuçando ela totalmente ali, para vocês estarem se desenvolvendo nela. Eu faço tanto vídeo. Quanto a imagem, tá, galera? Tanto o vídeo quanto a imagem, eu faço os meus criativos nessa ferramenta, porque ela é muito simples e muito fácil de mexer. É tudo clique, arrasta, tudo clique, arrasta, faz alguns textos ali, alguma coisa do tipo, tá? Mas é bem simples e bem rápida. Ela tem a versão Pro e a versão Free. A Free, ela tem algumas limitações de é, uso na plataforma no seguinte. Vamos supor que você pesquise cabelo dentro da plataforma. Tem algumas imagens que você só vai conseguir utilizando a versão Pro, ou se você quer remover o fundo de uma imagem, a própria ferramenta faz isso, porém, você tem que utilizar a versão Pro, tá? Tem um, tem um vídeo meu que eu ensino como vocês utilizam ela totalmente de graça durante 30 dias, tá galera? Eu vou deixar no card aqui passando, onde ela é excepcional, tá galera? Essa ferramenta, pensa qualquer outro, outro tipo, por quê? Porque você só, você só utiliza o navegador ali para estar... Tá é, fazendo as suas edições, você não precisa de programa nenhum, você não precisa nem de baixar nem nada E o bom é que às vezes ela integra até com o celular Vamos supor que você está navegando no Facebook pelo celular e achou um, um criativo bacana Que você gostaria de testar e modificar ele ali Você vai lá, tem programas que você utiliza para fazer download do, do Facebook Você faz o download daquele criativo, modifica ali pelo, pelo celular e deixa salvo Quando você for utilizar no computador, ele vai estar tá lá nos seus históricos que você fez aquela modificação, então você pode baixar no computador e subir a sua campanha com aquele criativo modificado, tá galera? E a segunda ferramenta que eu passo para vocês aqui é a famosa Big Spy. O que, que essa ferramenta é? Ela é como se fosse uma biblioteca de anúncios, só que ela é uma biblioteca de anúncios gerais no mundo inteiro, tá, galera? Então, tem diversas campanhas ali rodando, ativa. São os criativos que estão rodando atualmente, criativos que subiram recentemente, criativos que já estão rodando faz é tempo. Então, nessa ferramenta Big Spy, galera, que nem eu falei para vocês, as duas ferramentas, a primeira e a segunda, elas estão é, intercaladas uma com a outra ali, onde eu pesquiso sobre o assunto que eu quero sobre essa ferramenta, é, sobre o criativo que eu quero. Vamos supor que né, eu estou trabalhando no nicho capilar. É, se eu colocar cabelo, ou colocar hair, ou colocar em outra língua, ele vai puxar todos aqueles criativos que estão rodando ali naquele momento no Facebook Ads, tá, galera? Então, é uma ferramenta muito crucial. O que, que eu faço? Eu analiso todos os criativos que estão rodando. Às vezes, é, a galera sobe só é, é, um vídeo de uma pessoa mostrando um cabelo e tal. E faz a propaganda ali, eu pego aquele vídeo, baixo ele, que né, essa ferramenta, ela, ela é paga, só que assim, ela vale o valor que ela, que ela, que ela é cobrado, tá galera? Vale, mas eu ensino para vocês como que tá utilizando. Tá utilizando ela totalmente de graça, tá galera? Então você consegue baixar o criativo ali, baixar aquela imagem, baixar aquele vídeo totalmente gratuito, tá galera? Você baixa ele, que nem eu falei para vocês, as duas ferramentas estão intercaladas. O que, que eu faço? Eu baixo aquele criativo, jogo no Canva, começo a modificar, coloco emoji, coloco é, texto ali. Eu nunca utilizo, baixo um criativo e utilizo ele do mesmo jeito que tá baixado. Eu sempre modifico, tá galera? E eu... Aconselho vocês fazerem isso também, porque quando você baixa um criativo, o seu CPM fica muito caro, as métricas ficam muito caras, porque às vezes a pessoa tá rodando aquele criativo ali vai fazer um mês, tá galera? Então ela já tem as métricas pré-definidas ali pra elas, então ela sabe o dia que aumenta o orçamento, o dia que abaixa, e assim ela consegue controlar os números dela. Então a gente não sabe isso, então por isso que eu não faço isso, eu baixo criativo e já subo ele. Eu baixo criativo e modifico, tá? Essa ferramenta, ela é paga. Só que a gente tem, tem um, uns macetes ali que a gente consegue utilizar ela totalmente grátis, tá, galera? Porém, ela vem modificando esse jeito para vocês estarem utilizando ela grátis. É, então, da última vez que eu utilizei, consegui utilizar ela grátis, eu estava utilizando ela na aba, aba anônima, tá? Eu entrava ela na aba anônima, criava a conta, depois eu mandava para vários e-mails ali, corporativos, fazer o cadastro normalmente e ele funcionava 100%, tá galera? Então, essa é a dica que eu passo para vocês da ferramenta Big Spike. Então, vamos lá pro bônus, tá galera? Então, vamos lá pro bônus agora. Essa ferramenta, ela tá me surpreendendo, galera. Sabe por quê? Porque imagine a gente conseguir fazer é, pegar um lookalike de um Instagram, galera. Isso mesmo. Vamos supor, essa ferramenta ela é o seguinte, você tem um, um Instagram do nicho ali, vamos, vamos supor o Kaiser, que ele é no nicho de marketing digital, certo galera? A gente pode pegar, fazer um lookalike do Instagram do Kaiser, galera. Isso mesmo galera, é uma ferramenta, eu vou deixar passando aqui, onde você pode pegar qualquer arroba de qualquer Instagram, de qualquer nicho e fazer um lookalike. O que, que essa ferramenta faz? Você pega o nome, você pega o nome é, do Instagram que você quer. Não importa qual, quantos seguidores a, a pessoa tem. É, você vai pegar aquele arroba ali. Vamos supor, arroba Kaiser. Né? E de colocar nessa ferramenta. Ela vai gerar um lookalike de todo, de todo o público que o Kaiser tem. Imagine galera, essa ferramenta é excepcional para teste galera. Imagine você fazer um teste. Com o público que tem interesse naquele, naquele assunto. Que nem, eu não, eu não faço muito teste com o público em amostra. Mas agora em ticket alto, galera, eu faço todo tipo de teste, tá galera? Todo tipo de teste eu faço. Então, essa ferramenta tá me, me surpreendendo de um jeito. Porém, ela é paga. Até agora, eu não achei um jeito de a gente estar tá utilizando ela totalmente grátis. Ela é, na verdade, assim, ela é grátis por 7 dias. Porém, uma ferramenta que você tem que utilizar ela, ela é paga. Ela é 29 dólares. Então, é, fica um pouquinho salgado mesmo, tá galera? Mas, é assim que eu achar essa ferramenta, como utilizar essa ferramenta totalmente gratuita, eu é, disponibilizo para vocês, tá galera? Então, assim que eu achar ela totalmente é, gratuita, eu é, venho aqui e disponibilizo para vocês. O nome dessa ferramenta é Lookalike Audiences Builder. Eu acho que é assim que pronuncia, eu vou deixar o login dela aqui também passando é, para vocês pesquisarem só que assim essa ferramenta ela é integrada com uma ferramenta que é chamada shopify a shopify nada mais é que é como se fosse a wish ela é um é um site é um site onde você compra ali é, o acesso dela e ela te libera um domínio para você fazer vários tipos de site ali o pessoal do dropship utiliza muito essa ferramenta é um, um gerador de site ali onde você consegue instalar vários plugins e é um plugin dessa ferramenta do shopify audiência é, Audience lookalike builder é um plugin desse site que é, você consegue utilizar ele totalmente gratuito durante sete dias tá galera então agora a gente vai para ter a quarta né a quarta ferramenta ali então a gente vai para a quarta ferramenta agora Onde eu comecei a utilizar ela ali, é, depois que eu saí do produto Laliô Amostra e fui pro La o Laliô Kit, tá galera? Como, é, como o ticket do Laliô é, da Amostra para o Kit era muito alto, eu tinha que saber qual que era o público que estava entrando no meu site. Então, essa ferramenta foi crucial para eu saber qual que era o tipo de pessoas que entrava, qual que era o tipo de pessoas que, ou a idade da pessoa, o nome dessa ferramenta, ela navegue. Ela nada mais é do que como se fosse a Lookalike Audience Builder, né? é mais ou menos parecida, porém, ela me dá os dados de quem entrou no meu site, tá galera? Então, ela dá idade, ela dá interesse, ela dá os estados de cada pessoa que estão acessando, se é estado do Paraná, estado de São Paulo, assim eu sei segmentar cada vez mais e mais o meu público, tá galera? Então foi assim que eu consegui achar um público excelente, um público exato ali para comprar o kit, foi onde eu acho que eu expliquei para vocês, onde é, saiu o mais, mais kit para mim foi com interesse em tecnologia, tá galera? Então foi onde eu subi ali a idade certa, o interesse certo e subi para a cidade certa, foi onde eu Realmente comecei a vender bastante ali, tá, galera? Então, essas quatro ferramentas que eu passo para vocês, que nem a terceira dela foi um bônus, é, mas essas quatro ferramentas eu utilizo, é, utilizei e estou utilizando até agora, tá, galera? Essas quatro ferramentas são muito, mas muito excelente mesmo, tá, galera? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?